Fala galera, beleza? Flash Games aqui em mais um vídeo pro canal. E galera, no vídeo hoje estamos aqui para ensinar vocês a como mexer no Pest Touch. Sim, é. Parece ser fácil, mas não é tão fácil quanto parece. Mas então, bora pro vídeo. É. Vamos estar primeiro abrindo ele, né? É, eu estou usando aqui uma... ele tem duas versões, eu vou estar tá deixando as duas aí na descrição, provavelmente, Provavelmente, né? Bom, primeiramente, você vai poder fazer, tipo, de vários jeitos. Você pode clicar aqui, clica aqui na imagem e vai estar tá abrindo aqui para você escolher se você vai querer usar um documento em branco ou pegar uma foto. No meu caso, nesse tutorial, eu vou ensinar vocês a como fazer uma thumb. Tambineio por esse aplicativo. Se vocês quiserem aprender sobre mais coisas é só, só comenta aí. Tá. Aí vai tá... vai abrir aqui, tá? Normal? Você vai poder, vai tá... você só vai na pasta onde que tá sua foto que você tirou do seu jogo. Tá. No meu caso eu tirei, deixei já uma pasta separada e vai estar tá aqui ó. Tá. Como essa foto aqui tem, vamos dar aqui, concluir, como essa foto tem uma barra preta aqui embaixo, essa parte aqui, e eu não gosto, e eu não quero ficar com ela, então eu vou fazer a seguinte coisa, vou sair desse projeto, não salvar, ou salvar, você que sabe, vou abrir um documento em branco, no meu caso eu venho aqui no documento em branco, coloco de altura, deixa eu ver, 700, se não me engano, é de 700 Deixa eu dar uma olhada aqui na altura que eu sempre uso Não é 700, é 550 552 De altura E de largura normalmente É 100... Não, é 1024 Que eu sempre uso Aí eu sempre dou um concluir pronto. Aí eu só vou lá, pego a imagem e ela não vem do tamanho certo, é só justificar. Tipo, por isso que eu estava estranhando é que quando eu faço no tablet é mais fácil. Mas então. Ah, também vai aparecer assim. Vai aparecer aqui vai tipo. Você tá aumentando um pouco assim, ó. Eu abaixo um pouco. Deixa aqui assim. Assim. Aqui, pronto. E deixo da altura que, tipo, não atrapalhe, mas também fique perfeita. Ah, e lembrando, dependendo do seu dispositivo, é, ele pode já ficar do tamanho certo quando você encaixar assim. Tá, já, já estamos com uma parte da dame feita. Agora a gente vamos mexer na no colo corrector pra você que não entende é tipo mexer nas cores, né? no caso o nome já disse aí vocês vão vir aqui nesse ajuste aqui do lado do fx é, vão vir em curvas vão dar uma aumentada abaixadinha ou aumentada você que sabe se o seu vídeo estiver um pouco escuro você dá uma aumentada se ele estiver muito claro você dá uma diminuída no meu caso eu sempre deixo ele um pouco aumentado e vem aqui no vermelho e abaixo, mas não muito. Eu sempre deixo mais ou menos aqui entre esse tanto sempre eu deixo porque fica no um espectro espectro bom. Tá, agora vocês vão ver mais de novo. Vamos tá biblioteca de foto tá, e bola. Normalmente vocês podem fazer do jeito que vocês quiserem É que eu tenho um padrão que eu sigo, aí meio que eu não quero que vocês sigam o mesmo padrão Vocês façam o seu próprio padrão pra, pra, Padrão Vocês vão conferir se está na ferramenta aqui de quadrado, ou retângulo losango, Vocês que sabem E vão tá, estar... De, dependendo do que vocês vão estar tá fazendo Por exemplo, esse daqui é um vídeo para o canal do Master eu estou fazendo aqui a thumb ao vivo com vocês. Vocês vão estar tá vindo aqui, segurando aqui, solta. Vão estar tá vindo, abrir uma nova camada, camada vazia. Vão estar tá apertando no, no... Nessa letra confusa aí, que eu não sei o que, que é. Vocês vão estar tá preencher, barra traçar. Vocês vão estar tá pegando a cor que vocês quiserem ou que vocês acharem que tá boa. Vão tá dando um concluir. E vão vir aqui nessas multicamadas aqui, ó, do lado do mais, pra onde você acrescenta. e aqui vocês vão deixar a opacidade do jeito que vocês quiserem. No meu caso, eu deixei um negócio aqui um pouco pouco a mais no caso eu vou ter que dar uma levantada um pouco para cima Ah, lembrando tem uma ferramenta aqui que normalmente ele faz um autoajuste se vocês não gostarem quiserem fazer um ajuste perfeito perfeito aí vocês desativam essa ferramenta vocês, vocês vão lá, aumenta dependendo do que vocês for fazer e dá um auto ajuste e ajuda você mesmo tá agora vamos para a parte do texto é aqui também ó. nesse essa aqui, bugado vai estar tá aqui texto eu vou ensinar vocês a fazer três tipos de texto vai ser tipo o texto normal lá que eu uso nos meus vídeos e tem o um texto que eu estou fazendo agora por exemplo eu vou estar tá aqui Desaf desafio dos Haters Tá, eu vou pegar aqui a cor branca Vou estar usando essa fonte aqui mesmo Porque eu não quero parecer com os outros caras Aí, vocês estão vendo que o autoajuste está bugando E não tá querendo deixar eu fazer do meu jeito Eu vou estar vindo aqui Vou tirar o autoajuste Vou tá deixando no lugar que eu quero antes eu vou aumentar um pouco colocar no lugar que eu quero sempre que você for fazer uma thumb e precisar de colocar texto você coloca no lugar que você quer mas não deixar muito perto da borda nem pra cima nem pra baixo porque normalmente o youtube Meio que corta essas duas partes, o de cima e de baixo. Aí você dá um OK. Tá, ele sempre abre uma nova camada quando você dá um OK em texto. Tá, eu vou te ensinar vocês a fazer de dois jeitos. Aqui em Duplicar Camada eu vou duplicar, para ficar duas. Eu vou ensinar vocês a fazer de dois jeitos. Tá, o primeiro é você vir aqui no FX, Efeitos. Sombra projetada. Vocês vão estar tá vindo aqui, vão escolher o ângulo de 50, 50, mais, mais ou menos 50 graus. 50 graus, mais ou menos isso. Dependendo da cor que o seu texto tiver, você vai estar tá pegando aqui a cor. Tipo, o meu é... Vai, suponhamos que eu não quero essa cor. Aí eu venho aqui, hein? deixa eu ver, nesse daqui... Nessa caneta aqui com quadrado, venho aqui em selecionar pixels, tipo eu coloquei a cor errada, por acaso. Aí eu venho aqui em selecionar, selecionar pixels, aqui nesse bugado, preencher barra traçar e pegar a cor que eu quero de verdade. Por aí eu, eu vou usar uma um amarelo aqui. Mas vocês podem usar qualquer cor. Vou usar aqui um amarelo Coloco pra sair pronto Tá, agora eu vou vir aqui no FX Sombra projetada Já que eu tô com o amarelo aqui Já selecionado Eu quero fazer uma sombra tipo Um pouco amarelo E um pouco... Como é que se fala? Um pouco amarelo e um pouco não amarelo Se vocês entenderam, parabéns Vocês vão vir uma ou um pouquinho antes Por exemplo, se eu fosse pegar azul Azul claro, eu ia ter que pegar o azul escuro Mas se eu quisesse pegar um verde Eu ia que pegar um verde bem claro E depois diminuindo aqui Entendeu o que eu quero dizer? Só que no caso do amarelo Por ele se juntar com o vermelho E dar aquela cor e, se, e amarelo É um pouco difícil de você entender É um pouco hum, não é tão legal o amarelo, esse amarelo desse lugar aqui. Então, sempre que você for pegar amarelo e você quiser dar sombra no amarelo, você vai lá, pega essa canetinha aqui e vai arrastando até o amarelo e solta. Aí vai pegar a cor certinha e você vai abaixando, deixando a sombra do jeito que você quer. Ou você pode fazer do jeito que eu uso nas minhas Thumbs, que é assim, aí deixo um pouco escuro, um pouco claro, deixo mais pro vermelho. Eu vou agora esquecer o nome dessa cor, mas depois eu vou estar tá lembrando e vou estar tá colocando na tela, ou não. Aí vocês vão tá indo... Ah, não é o nome dessa cor. Vocês vão tá indo, indo, indo. Aí tá, desafio dos haters. Boa, bacana, bacana. Esse daqui é o texto tipo para você fazer, tipo, saiu o novo Vingadores, por exemplo. Você vai usar essa fonte e então, tal, pronto. Agora vamos, vamos ensinar vocês a como fazer de um outro método. Vocês vão estar tá abrindo uma camada vazia, deixando ela lá em cima. Vocês vão estar tá clicando aqui no texto, aqui na camada do texto. Vão selecionar os pixels. Vim nessa outra camada. No S bugado. Aqui em Precher barra Traçar. Vão estar tá vindo aqui no Tipo. Vocês vão colocar Traçado. E vão estar tá escolhendo a cor. No meu caso, quando eu pres... desse jeito que eu vou ensinar vocês. Vocês vão pegar o preto. porque é uma cor. Vão pegar... Aí vocês vão selecionar o pixel nessa camada que vocês estão. Selecionar o pixel de novo, no caso, né? Vão vir no S bugado. degradê E vocês vão estar tá vindo aqui, ó. Nesse azul aqui. E vão estar tá vindo em cor. Vai dar dois cliques. Dois cliques, vocês vão estar selecionando a cor. No meu caso, eu gosto de usar um um azul. Eu vou pegar aqui um, um vermelho. Mais puxado para cá. Depois um roxo. E vou estar pegando um azul bem claro aqui nessa parte aqui. Esse negócio é um pouco difícil de se fazer Mas você consegue de boa quando você tiver mais experiência nesse aplicativo Lembrando, vocês podem fazer essas coisas de... com o celular deitado ou em pé Eu tô fazendo em pé porque... não sei Tá, aí vocês vão estar tá fazendo uma... como é que se fala? É... uma coisa rainbow Misturar de cor Você pode pegar aqui um azul claro um, ou um vermelho e puxar até o outro vermelho é que tem vários tipos de negócio e vai fazendo do jeito que você quiser aí tá depois que você fizer isso você aperta em concluir e apertar na tela aí vai ficar desse jeito pô bacana aí vocês devem estar se perguntando agora faltou uma parte da thumb que eu também tirei que eu preciso tipo pra demonstrar um jogo tal vocês vão vir mais Biblioteca de fotos, vocês já sabem? Vamos pegar aqui No meu caso, eu tenho duas prints Que é pra tipo demonstrar o jogo E o comentário do cara lá Que Que pediu pro Master fazer um desafio Ele me mandou Um desafio aí que o cara mandou para usar na thumb Aí eu coloco mais ou menos Não tão grande, mas mais ou menos E deixa assim, ó para tipo, parecer surgindo aí eu pego uma nova camada vazia e pega a cor e vem aqui nessa aqui aqui no triângulo quadrado falei errado quadrado e vem aqui em varinha de pintura vou estar tá escolhendo aqui a cor preta e vou estar tá passando aqui no canto. Tá, depois que eu passei no canto, eu jogo pra debaixo da logo da Rockstar. Do GTA no caso. Mando pra baixo a camada. Mesclar pra baixo. Concluir. E pronto. Essa parte aqui já tá boa. eu venho aqui, pego aperto no mais de novo. Mais biblioteca de fotos. Pega outra print. Quer dizer, outra foto no caso. E coloco. Aí eu venho aqui, aumento do tamanho que eu quero, coloco um pouquinho torto, coloco um pouco pra... Não deixo tanto... Eu deixo assim mais ou menos, eu vou deixar assim, assim, é, eu vou deixar assim, ele vai dar uma cortada. Aí eu jogo pra debaixo da logo do rock do, do jogo, Venho, abro uma outra camada vazia, agora eu seleciono a cor branca, mas não pode ser cor branca, então você vem com um pincel com um negócio ali para escolher a cor, vem aqui, seleciona a cor certa, porque tipo, pode estar a cor errada e você pegar errada. Você vai lá, passa por cima. Tá. Você já tá, deixe... já tá embaixo mesmo. Pronto, aí você só mescla as camadas pra não ficar uma parte de camada mesclada assim. Quer dizer, uma parte de camada assim em cima de uma da outra. Você vai lá, dá pra me escapar abaixo o GTA, mas o comentário. E tá pronto aí você vai lá se você quiser jogar uma shaders na sua no, no que você fez tal aí eu vou tirar esse daqui ou você quiser deixar só o rainbow de cores aí eu normalmente só uso esses dois aqui ó o texto mas é rainbow de cores aí ah, lembrando coloca o rainbow de cores pra baixo senão Fica em cima do texto e não fica muito legal. Mas então galera, esse foi o tutorial. Obrigado por ter assistido. Se gostou, deixe seu like. Valeu, falou. E é nóis.